É meus amigos, já estamos aí em maio e falta um mês para o lançamento de Street Fighter 6 que chega no dia 2 de junho e recentemente cara, o perfil oficial do Capcom Germany Fez uma postagem lá que gerou uma certa especulação sobre a vinda de um novo beta no mês de maio, antecedendo o lançamento do jogo aí. E é sobre isso que nós vamos conversar aqui hoje, galera. Sobre essa possibilidade de um betinho aí com online e tudo mais e aberto acontecer. Saudações deles, seu Caio Nobre. Vamos lá para mais um videozinho de Street Fighter 6 Se você tá curtindo a cobertura do jogo aí, tá chegando. A gente vai ter muita coisa do game aqui assim que ele lançar. Já deixa o seu likezão, se inscreve aí no canal, ativa o sininho Para não ter notificação dos próximos vídeos, galera, é uma regra do YouTube se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês conhecem o procedimento como é, né? Então vamos lá, meus amigos, sem mais delongas, deixa eu trocar minha tela aqui para uma matéria lá no Event Hubs mais uma vez aqui, pra gente poder conferir tudo que tá rolando e eu vou mostrar pra vocês também o tweet oficial do Capcom Germany e o que gerou essa especulação, por assim dizer, né? A comunidade do Street Fighter 6 tem especulado sobre o potencial de um terceiro beta do Street Fighter 6 há semanas, já que as melhores suposições para apresentação apresentada por Liu Wayne em 2024 incluíram amplamente uma terceira instância do jogo. Aqui está traduzido ao letra, então não reparem, tá? De fato, tivemos algumas oportunidades de jogo público por meio da incrível, embora limitada, Street Fighter VI demo. Mas a espera de uma experiência que inclua funcionalidade online e mais de dois personagens ainda está no ar. A Capcom não fez nada na forma de anúncios oficiais para um teste terciário, mas um tweet feito pelo Capcom Alemanha, no início da manhã de domingo, pode muito bem ter a intenção de abrir o caminho para tal anúncio. Aqui está o tweet que mostra quatro fotos de um gaio muito emotivo sendo perseguido por uma cabeça de ronda e acompanhado pelo texto Algo está chegando. E aí, ó, esse daqui é o referido tweet, meus amigos, ó, que eles comentaram. E aí, eles fizeram meio que uma brincadeira, né, com o super Art nível 3 do nosso querido Honda. Deixa eu até abrir o tweet aqui para gente poder conferir juntos, né? Aonde o Honda tá indo em direção ao Gaio. E a gente vê aqui, rapaz, a cara de encapetado desse Honda quando ele tá chegando perto do personagem, ó. Olha essa cara de endemoniado garoto. E aí a gente tem mais uma imagenzinha aqui dele apontando a cabeça para poder desferir o golpe finalmente. E os dizeres aqui em cima, como vocês podem ver, de Something is. Coming, tipo, alguma coisa está vindo. Isso foi suficiente, cara, para a galera começar justamente a especular sobre a possibilidade de um novo beta chegar ainda no mês de maio, antecedendo o lançamento oficial do Street Fighter 6. A gente teve a demo aí lançada com pouquíssimos conteúdos né, como eles disseram, nós tivemos aí basicamente dois personagens a gente poder jogar, que é o Ryu e o Luke não temos recursos online, a gente só consegue jogar contra a CPU nível 8 no 1 um contra 1 um, brincar ali nos guias de cada um dos personagens também, criar o nosso personagem no World Tour e jogar pelo menos a parte inicial desse modo é basicamente isso, e teve muita gente que ficou decepcionada né, porque esperava pelo menos alguma coisa relacionada aí ao modo online para que mais pessoas pudessem testar visto que os dois betas que nós tivemos né, foram fechados, ou seja, mediante a convites apenas para você poder receber a chave ou fazendo a inscrição e sendo selecionado pela Capcom como aconteceu. né? E aí meus amigos, rapidinho, continuando aqui na matéria do Event Hubs, antes até mesmo de eu emitir a minha opinião sobre isso, ó, algo é um termo muito amplo e normalmente não chamaria a nossa atenção, especialmente para o potencial de um teste beta, exceto pelo fato de que esta não é a primeira vez que a Capcom usa esse tweet exato. Conforme apontado por Emesy Okorafor, a Capcom, através da sua conta oficial do Street Fighter no Twitter, colocou essa mesma publicação com as mesmas quatro imagens e o mesmo texto em 29 de novembro. E aqui eles trouxeram pra gente o referido tweet com o mesmo texto, as mesmas imagens no dia 29 de novembro que isso aconteceu. Ó. Foi quando o segundo beta teste fechado do jogo estava chegando em novembro, especificamente 16 dias up pós a divulgação do tweet oficial. Isso significa que estamos a pouco mais de duas semanas de alguma coisa? Isso é algo relacionado a um beta? Realmente poderia ser qualquer coisa neste ponto, mas digamos que, embora estejamos nos divertindo bastante explorando os dois personagens na demo, né, que é o Ryu e o Luke, certamente não nos importaríamos em fazer algumas sessões iniciais com mais personagens do elenco. Até agora, aqueles que experimentaram o beta conheceram Ryu, Luke, Ken, Chun-Li, Juri, Jamie, Kimberly e Ga mas existem 10 outros personagens na lista de lançamento com quem adoraríamos passar algum tempo. E aqui eles finalizam falando sobre o lançamento do Street Fighter 6 e tudo mais né E aí meus amigos, aproveitando o embalo que a gente tá comentando com relação aí A esse post que rolou no dia 29 de novembro de 2022 E os 16 dias após e tudo mais Eu resgatei aqui no site oficial da Capcom Esse anúncio que eles fizeram pra gente do beta número 2 aqui para que vocês possam conferir e também relembrar né Quando isso aconteceu ó Closed beta test 2 Que aconteceu entre os dias 16 e 19 de dezembro de 2022 para PlayStation 5, Xbox Series X, S e também Steam. Ou seja, rolou aquele post lá no dia 29, como a gente acabou de ver, e aí alguns dias depois, como vocês podem ver aqui, ó, tivemos esse beta Dois, galera. Isso sem dúvida é uma coisa que traz aquela pulguinha atrás da nossa orelha, né não? Então, meus amigos, basicamente o que nós temos de informação é isso E eu achei interessante trazer essa matéria do Event Hub justamente por conta desse ponto Onde eles trazem aqui que já aconteceu um tweet parecido no perfil oficial do Street Fighter Onde eles trouxeram a mesma frase, Something is coming Com as mesmas imagens do nosso querido Honda indo pra cima do gaio ali <coughs> no seu super arte e aí, o que aconteceu depois, rolou o Beta 2 do Street Fighter que nós jogamos aí em 2022. Isso daqui, cara, pra mim é um forte indício de que possamos ter sim no mês de maio... Mais um betinho aí pra gente poder experimentar o modo online, talvez experimentar mais alguns personagens, eu não acredito que eles coloquem todos. E eu acho que seria uma chance muito da hora deles também estressarem ali os servidores ao máximo, colocando um beta aberto pra geral conseguir jogar essa parada, entendeu? Falta aí, basicamente, um mês pro lançamento do Street Fighter 6, que chega no dia 2 de junho, então eu acho que eles encaixarem um beta ali, para o mês de maio, seria uma coisa muito legal de se acontecer. Eu sinto, cara, isso aqui é uma percepção minha, que isso pode não acontecer. Mas com esses indícios aqui, podemos ter sim uma certa esperança, mas mantendo, como sempre, as expectativas ali controladas, né? Vai saber o que a Capcom tá planejando aí. Eu ainda acho que pode não vir, mas se vier, eu vou ficar muito contente e é claro que a gente vai fazer uma cobertura desse beta se vier, jogando com vocês aqui em lives e tudo mais, né, pessoal? Agora, eu quero muito saber de você aí, querido espectador que tá assistindo agora, o que, que vocês acham cara, dessa publicação aqui do Capcom Germany? E dessa referência né, que o Event Hubs trouxe aqui, desse tweet lá de novembro com os mesmos dizeres e com as mesmas imagens também? Vocês acreditam que a Capcom ainda pode trazer um beta antecedendo aí o lançamento do Street Fighter 6? Deixa aqui embaixo nos comentários as suas opiniões, meus amigos, eu vou adorar ver de cada um. E mais uma vez, não se esqueçam do likezão aí, se inscrever no canal e ativar o sininho para a notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão.